Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou falar sobre o significado do número 5 na palavra de Deus. O 5 tem muito a ver exatamente com isso aqui. Não são os dedinhos dele, Ana, para quem é da minha época, mas é o fato de você ter uma mão. Uma mão com cinco dedos. Na palavra do Senhor, tudo o que tem a ver com as mãos, tem a ver com a sua responsabilidade de fazer coisas. O homem fazendo, as suas atitudes, o que você pega para fazer. As suas mãos simbolizam as suas obras. E os cinco dedos nela presente, relacionado com os outros significados de cinco da palavra de Deus, significa responsabilidade. Os cinco na palavra do Senhor traz tudo que tem a ver com responsabilidade, com a apresentação do homem, com o que o homem pode fazer. Isso é muito legal, porque quando a gente olha na palavra do Senhor, lá em Mateus 25, 2, nós temos a parábola das virgens, aquelas que ficam esperando para ver se vão entrar ou não. E naquela parábola nós temos cinco nécias, que são cinco. É, mulheres assim sem coerência, sem sabedoria, né e as cinco prudentes, que são aquelas que tomam cuidado, que são responsáveis, que estão ali esperando o seu momento de forma adequada, que estão se preparando. Então, naquela parábola, a gente consegue ver na parábola das Dez Virgens a diferença da atitude de quem tem responsabilidade diante das, dos fatos da obra, da presença do Senhor, e quem não tem, quem é nécio, quem deixa para depois, quem procrastina, quem às vezes sempre pensa que pode deixar para fazer, um jeitinho brasileiro ali, e acaba perdendo algumas oportunidades. Então, essa parábola, ela é a base para dizer que, primeiro, você pode ter cinco tipos de pessoas que têm a responsabilidade nas mãos, e outros cinco mais murchos ali, que não vai fazer, que não vai estar tá envolvido que não vai estar se apresentando diante de Deus de forma correta, como acontece em Levítico, por exemplo. Em Levítico fala que para o homem se apresentar ao Senhor, ele deve entregar cinco ofertas de obrigação do homem para Deus. Também é, tudo bem que estamos falando de lei, mas também é um sinal de algo que você deve fazer para se apresentar diante do Senhor. Lá no livro de Daniel, nós temos os reinos, né? os impérios que ele fala, e o quinto império é o império de Cristo. E nós sabemos que para entrar no império do Senhor, para entrar debaixo do reino de Deus, nós precisamos ter comprometimento, precisamos ter responsabilidade, precisamos estar compromissados com a obra. Não só porque se você é, declarar que crê em Cristo e for batizado, você vai ser salvo, mas porque é necessário que haja uma vida com Deus, um relacionamento com Ele, para que você possa juntar galardões e tomar posse lá no reino. Então, mais uma vez, o quinto reino é aquele que necessita da sua responsabilidade de acreditar, de decidir por Deus e de viver uma vida com Ele. Davi usou cinco pedras para matar Golias. Então, é porque a gente só pensa em uma, né, que pss, e mata Golias. Mas, na verdade, a palavra de Deus fala que ele teve cinco pedras ali. Davi também para entrar diante daquele momento de glória, né, de poder que ele teve e de reconhecimento, ele também teve mais uma vez esse simbolismo do cinco do que ele fez. Ele tomou a decisão de ir lá enfrentar o gigante filisteu, né? Não foi isso claro que o Senhor abençoou e ajudou, porque estamos aqui falando da nossa vida e Deus nos abençoa e ajuda o tempo todo. Mas existe uma atitude que deve ser tomada. O Senhor também, agora já Jesus, multiplicou cinco pães para cinco mil homens. É claro que tem as mulheres e crianças, a estatística é igual a do IBGE, sabe? Quando aparece no jornal que fala que tinha tantas pessoas, mas você sabe de outras. Mas, na verdade, a palavra de Deus ela é muito, muito mais precisa do que qualquer estatística de IBGE, polícia, enfim. Então, quando eles falam que eram cinco pães para cinco mil homens, além do Senhor estar mostrando a quantidade ali, ele também está representando o princípio de responsabilidade. O princípio de escolha, de consagrar aquela, aqueles alimentos, ainda que poucos, para permitir que Deus fizesse a obra entre aqueles que estavam tendo a atitude de estar ali naquela pregação, envolvidos com aquele comprometimento. Ah, nós somos responsáveis pela unção que nós recebemos, assim como Cristo foi. Então, é, quando a gente vê, por exemplo, na palavra do Senhor a purificação de um leproso, ou quando Arão, que é o irmão de Moisés, foi ser consagrado a sacerdote, nos dois casos foram cinco unções em cinco partes do corpo. Nos mostrando que nós temos essa responsabilidade com a unção que Deus nos dá. Então, o Senhor nos dá um presente, nos dá um dom, nos dá uma unção, nos dá uma dádiva, mas nós temos que cuidar disso e fazer tudo isso de forma responsável. É, envolvendo as nossas mãos, ou seja, as nossas obras em algo que vai glorificar e levar o reino ao Senhor. Então, o número 5 na palavra de Deus, ele vai envolver tudo que o homem é capaz de fazer. Tudo que o homem é capaz de ter. Só que não existe o homem fazendo ou tendo algo... Se ele não tiver responsabilidade diante de tudo que ele está fazendo. Então, essa é a palavra do número 5. É, se você sabe de mais alguma, se você leu, se você lembra... Por favor, pode colocar aqui embaixo. Mas o principal é que vocês, assim como eu... Que nós tenhamos essa consciência... De que a palavra do Senhor, ela traz em diversas vezes tanto na lei quanto na graça, Velho e Novo Testamento a importância de nós, filhos amados de Deus, termos a noção, o entendimento, buscar a sabedoria para lidar com as nossas coisas e as coisas do Senhor. Então, tudo que você vê que for 5, que for penta, que for 50, vai ter essa base, essa base de responsabilidade, essa base de agora é a vez do homem. E para fechar, nós temos o Pentecostes, que é o cinco misturado com 10, que aí eu só vou contar daqui 5 vídeos, mas que... Traz já essa base de o Senhor derramando de unção, né, para aqueles homens, mas para que eles tivessem responsabilidade, atitude, comprometimento de usar aquelas bênçãos do Espírito Santo derramado em Pentecostes, 50 dias depois, né, de Cristo, para que, da ressurreição dele, para que eles pudessem atingir todos nós, como graças a Deus atingiu, que senão eu aqui, aqui, no meio do Brasil, uma cidadezinha pequenininha em Minas Gerais, jamais teria a acesso, se não fosse a responsabilidade é, que Deus tem e traz e derrama sobre aqueles que Ele ama e dê esse coração disposto a usar as mãos para fazer obras positivas, cheias de graça e que enalteçam o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor te favoreça.